Feliz Taverna, meus queridos amigos, bem-vindo ao 12º episódio do podcast que vai falar mais uma vez que sua vida é uma farsa depois que você descobrir o um metaverso. E começamos aí mais um dia aqui no nosso podcast, lembrando aqui que a gente vai estar disponível pessoal em várias plataformas, a gente vai estar no Deezer, no Spotify, Google Podcasts e qualquer outra plataforma e você queira nos escutar, é só procurar pela taverna e nos achar e ser feliz, beleza? Vamos começar aqui nosso episódio cumprimentando aqui o nosso grande amigo Seeker. Como é que tá as coisas aí, Seeker? Salve Colosso, salve galera. Tudo bem, tudo em paz. Quinzena corridinha, mas tudo nos conformes. E você, Luna? Como é que tá? Sua mãe ainda tá falando muito profundo aí ou você tá tendo que mutar o áudio o tempo todo? Tá, minha mãe tá falando no fundo, a minha gata quer sair porque eu fechei a porta, tudo... Tudo nos tudo conformes, conformes. Né? Exato, exato. Pois é, quando você não precisa Uma boa noite de silêncio, aí. tá... Tá, tá a, tudo... Aquele silêncio, quer. né? Parece que uhum. até morreu alguém dentro da casa. Uhum. Mas... Exatamente. <risos> Aqui em casa tá tendo até o um, um jogo de futebol na quadra, que na quadra que nunca teve jogo de futebol, cara. Tem até juiz é na parada isso? e torcida, cara. A sorte <risos> que eu estou aqui. Acorde dentro... completo. Pois é, tô dentro do quarto, a 40 graus Celsius aqui dentro desse quarto fechado. Não tem uma. Tô louco. Um, uma, uma fresta. Uma fresta pro cidadão respirar Vai até tá o. Tá calor aí período. mesmo? Cara, dentro do, do quarto que eu estou gravando esse podcast... Está tá confortável, pouco. estou. Está na temperatura ideal. Pois o é, Seeker gente. concordar tô... comigo. Caramba, 40 graus temperatura confortável. É. É o Madrid e Liverpool é meu ovo. Eu quero ver o jogo que está rolando na Rua do Colosso. É isso, é isso, é isso. Eu vou levar a câmera lá para quem está assistindo a gente no YouTube. Lembrando aí, bem boa lembrança do Seeker. Quem quiser ver a minha cara e a dos meus queridos amigos aqui do podcast, é só entrar dentro do YouTube, o link vai estar aqui nas nossas redes sociais, mas é só procurar pelo Colosso GT, a gente tem postado os episódios da Taverna lá, você vai ver agora até a cara do Peri. Peri agora não é mais uma coruja, conseguiu que nem o Pinóquio, não sei o que ele teve que fazer para virar um menino de verdade, mas está aí a cara do Peri. Boa noite, Peri. <risos> pra falar a verdade, eu fui punido, cara. Eu preferia ser coruja, mas... Ser coruja voltar melhor, voltar velho. A ser humano, velho. Essa pois desgraça. Ainda é. <risos> mais que, como vocês... Antes da gente começar a gravar, vocês falaram que tem gente que compra platina pelo Mercado Livre, cara. Mano... Você é um incompetente feliz que fica comprando, pede seu amiguinho, ou você vai no Mercado Livre pra comprar platina. Cara, cara a humanidade, ela... Porra, não conseguiu nem stressar. Palhou miseravelmente. Miseravelmente, cara. Já miseravelmente. era, tá perdido. Tem, tem que ter um platina. reset aí. Você que cara, está fazendo faculdade, você deveria era se é, estudar, treinar, pra ser um vendedor de platina no mercado livre. Pra <risos> que que você vai formar, cara? Ganhar de sei lá quantos reais, sendo que você pode vender platina e tem gente pra caralho pra comprar platina. Cara, Porra. mas você manja de... O que que é o Elo Job? Elo Job? Não, Já, não, porque é, tem muita no Dota e no LoL. Ah, você paga. um é, é a ideia do platina, mas é pra, deve ter pra CS, CS também CS igual. Né? Isso, você paga. Eu tive um aluno aqui que ele era muito bom em LoL e, e os outros alunos pagavam ele, cara. Ele, aí ele entrava no, na conta do cara, ele ia lá subir de rank, colocava no rank topzera, porque eu tenho os ranks tem tipo um checkpoint. Você não cai depois que você sobe, entendeu? Você vai lá bronze, você prata, ouro e por aí vai. Aí ele pegava o, o moleque, o a conta do moleque, jogava outra, no ranking alto. Aí o cara ia jogar só com os caras bons, só que ele era ruim. Uma ou seja, semana já perdeu tudo. <risos> <risos> e ele, ele fazia uma grana nisso. cara. Eu falei, puta ah, que. Mano, é verdade. Meu. Vocês me lembraram do, de um bagulho que rolava quando eu jogava MMO. Essa inco incompetência. Tá rolando aí há muito tempo, isso né? Há muito tempo. De, de, de agora não, a galera pagava os outros pra upar em, em MMO também. Então, é o Elo Job, porque o ranking o pessoal chama de Elo, né? Cara, é mais. Mas o Platino pra mim ainda é pior, cara. Porque você tá pedindo é. pra um cara jogar um jogo pra você e ganhar os troféuzinhos no joguinho, cara. Ganhou um ah. troféu que não vale nada, cara. O MMO, não. pelo menos, você pagava pra upar, <risos> né? Tipo, seu personagem estava upando. Pra conseguir desgraça, coisas. Bicho. Agora você paga pra um bando de. pra ter um troféu de pixel. Que não vale não, nada, aí, Não, mas pera aí, não. Vocês tá, é, estão equivocados. Quanto mais platinas vo você tem, mais você pode zoar o coleguinha. Ah, <risos> ah então. Ô, véio, cara. Mas fora isso, tá tudo, tá tudo certo. certo. Tudo, né, é, mas inútil, é. inútil não é, né? O troféuzinho, de certa forma, é uma autoridade nos games. Você né? falou Sim, Traz autoridade pra você, mas ainda assim é ridículo você pagar alguém pra fazer troféu pra você. É. Tipo assim. e, e, e essa semana eu tenho o um orgulho de dizer pra vocês que eu no Xbox é diferente. Vou falar Platinei, mas no Xbox é miletei. Miletei, Platinei o Psicónio. Miletei? 2. Que é. bosta! Miletei, miletei é porque é mil. <risos> é mil G. Entendeu? É mil G que faz lá. Você hum. faz mil pontinhos no jogo. Cada, cada conquista tem um valor, né? Até você atingir os mil pontos no jogo, que é a mesma coisa da Platina. Miletei o Psychonauts 2. Muito bom, cara. Cara, eu tenho que concordar com o Peri, Colosso é um termo muito bosta. Não, eu vou, eu vou mentir que eu prefiro platinei apesar de Xbox Wins, né, desculpa, mas platinar realmente é um termo mais bonito. E esse é um, e esse é um ponto que, assim, quem começou com, com, com as conquistas foi a Xbox, né? Foi. E aí a foi. Sony aderiu assim, per... colocando um nome novo e o nome ficou melhor, tipo, pois com a é. lógica. Já, já, já, já diria o velho ditado na indústria da mídia, né? Nada se cria, tudo se copia. A verdade é essa. E é aprimorado por quem copia normalmente. Normalmente é aprimorado. Bom, galera, e assim, hoje a gente vai falar um pouco do nosso tema principal, que vai ser jogos que foram muito hypados e que a gente caga e anda para aquele determinado jogo seja no Hype né antes do lançamento ali ou seja até depois Ah, joguei eu acho esse jogo que a galera gosta uma verdadeira bosta eu estou doido para falar para esse por esse tema já tinha comentado com meus amigos aqui do, do podcast e mas primeiro a gente vai voltar no nosso nossa tradição de trazer joguinhos aqui para vocês o que que a gente está jogando indicações. E, cara, não tem como eu não começar a lista de hoje sem ser pela Luna, cara. Gente, eu, eu vou pedir uma coisa encarecidamente para todos os ouvintes, até para meus amigos aqui do podcast que não estão assistindo a gameplay do jogo dela que tá rolando na tela agora. A Luna, cara, vai indicar um jogo que eu vou deixar ela falar pra vocês terem noção do que que é o jogo. Vai, Luna. <risos> É, Mano, meu jogo... vocês não vão acreditar, cara. Não é possível. Desgraça, eu nem vi o jogo, já tô aqui desgraça. Vai, Caraca, respeita meu joguinho. É um joguinho bonitinho, cara. Esse eu não falei nada. Do... Eu não falei nada de propósito, cara. Quando eu falei do. Ela, a Luna é, é, cara. cara, a Luna é sobrevivente nível hard, vocês vão entender por quê parei de te cortar não né? vou deixar você falar o joguinho que eu vou indicar chama unpacking e ele basicamente consiste em você desempacotar coisas não eu tô pensando aqui não pode ser isso unpacking um não pode ser isso não não a piada é boa agora é fala não. de verdade não é cara, não fala não sério né Peri não, agora eu vou falar. Mano, o joguinho foi muito bem feitinho, cara. É, é, é micro, é muito pequenininho. Tipo, sei lá, em uma hora você zera <risos> ele. Mas, mano, foi muito bem feitinho e eu quero mais desse jogo. Ele eu conta já uma no historinha. Eu não tô acreditando. Joga, peraí. Joga pra você ter uma noção. Fazer pra contar coisa. Você. Ele conta uma historinha <risos> de um homem eu não sei se é menina. mulher, se é um homem. É, tipo, que... É, é você, né? Basicamente é você, porque você começa o jogo colocando o teu nome no álbum de fotos. Aí você pode colocar o nome que você quiser. E não importa o gênero, entendeu? Daí, e assim, não tem personagem no jogo. Você não vê ninguém, né? É só o ambiente e o um monte de caixa que você vai abrindo e tirando os objetos daquela caixa e vai colocando na casa, entendeu? Vai decorando o ambiente. E ele conta uma historinha da, desde quando a pessoa era criança até ela... Eu não vou falar o final porque é um spoiler, Sim. porque é uma historinha pequenininha. Mas vai acompanhando a vida dela de acordo com os lugares que ela vai morando e as coisas que você desempacota, entendeu? Aí tem um, um, um sistema que você não pode colocar qualquer coisa em qualquer lugar. Sim. É, você tipo tem as caixas dentro do banheiro, você coloca as coisas do banheiro dentro do banheiro. E quando você acaba de desempacotar tudo, abrir todas as caixas, o jogo te fala o que, que tá errado. É, errado. é. Tipo, esse negócio, né, aqui. E tem coisas que, mesmo que pertencem, pertençam àquele lugar, ele quer te contar alguma história sobre aquele objeto. Entendeu? Alguma história por trás daquele objeto tá ali. É, por exemplo. Uhum. Tem um ursinho que ela tá sempre carregando. Aí vamos supor que isso é... Tô inventando. Isso oh. não, não, não acontece real no jogo, porque assim, eu tô com muito medo mesmo de falar alguma coisa da história e dar um ah, spoiler. Né? Mas não é uma história mirabolante não, tá? É uma historinha bobinha. Mas aí, tipo, você coloca o um ursinho em cima da cama, por exemplo, que é um lugar que sempre deu pra colocar o ursinho. Só que a pessoa tá numa fase que ela não gosta mais, não quer mais usar ou tá desapegando. Aí o jogo fala assim: não, esse urso tá no lugar errado. Aí você descobre que o urso tem que estar tá dentro do armário trancado ou num lugar mais isolado da casa, sabe? Aí você entende, você pega e pesca assim a história por trás. Ah, ela não quer mais o urso, tá largando. Sabe? É, um... é uma, uma, uma lógica tipo assim. E mano, esse jogo me trouxe uma vibe tão gostosinha, cara, é tão bom, e esse foi um dos jogos também que eu joguei com a trilha sonora, com a música é, tocando, que normalmente eu, já, eu começo um jogo, dá 10 minutos, eu não aguento mais ouvir a música do jogo e eu muto a música. Esse Aqui. foi um dos jogos que é essencial, a trilha sonora, e dá uma vibe totalmente diferente o jogo. Cara, assim, eu queria resumir o jogo pra quem tá ouvindo, não tá conseguindo imaginar. Esquece toda a história, por enquanto, que a Luna falou. O jogo é um simulador de mudança, velho. Exato. Você chega exato, na casa, exato. você tem que desempacotar o trem guardar no lugar certo, cara. Exato. Cara, eu joguei no YouTube aqui, eu cliquei num vídeo aleatório, Abriu uma caixa que tinha sutiãs e guardando. Eu tava guardando os <risos> sutiãs na gaveta. Eu falei, realmente é. é isso, cara? Ela abriu uma caixa de sutiãs e guardou os sutiãs e tava pendurando os quadros na parede. Olha, isso. Né? E não aparece o personagem, só aparece você controlando ali os objetos. Exato, para... exato, exato. É aqueles de alguém de clicar. Provavelmente é só de PC, né, né Luna? Ai, pelo. Eu Você acho que, que sim, PC, não né? pesquisei, mas eu joguei no PC. É. Ah, não, beleza. Eu ah, acho que é PC, tem gente. de graça na Game Pass. Eu entrei ah. aí pro, pro time. Te encontrou ah, isso aí. Ele tá, tá de graça na Game Pass. Ah, vou ter que jogar, velho. Vou ter que me letar. O Cidia tá dando pra jogar, cara. Deus. Pô, super é o meu estilo de jogo, velho. É, Vocês já sei. devem imaginar, é mega minha praia. <risos> Assim, que vamos, vamos aproveitar o gancho, cara, e fala do seu jogo, vamos, vamos sair do, do Unpacking aqui, porque eu já fiz mais de 10 mudanças na minha vida, depois de adulto, cara. e puta merda, chega de ouvir é, esse trem de mudança até tá em jogo, né, cara? Puta é, merda. eu fiz algumas mudanças também com o Lusso, recentemente aí. Eu fiquei, tipo assim, eu tenho 23, né, 23 anos, eu fiquei 20 anos na mesma casa, Sim. E aí, nos últimos três aí, eu mudei duas vezes. E, cara, eu também não gosto muito de... É muito ruim, cara. De desempacotar, não. Já foi o suficiente, né, Sig? É, é, já deu, já deu por esses 23 aí. Nossa. Então, o jogo que eu vou indicar hoje, eu tô jogando ele também, né? E, galera, novamente também, como o da Luna, ele tá disponível no Game Pass, cara... O jogo é espetacular. Novamente seguindo ali o meu gênero de indicações, né? Porque não adianta, é o que eu curto mesmo. Que são RPGs, né? Esse é um JRPG também. E o nome dele é Yakuza Like a Dragon. Galera, eu, Deixa eu até te fazer um parênteses, cara. Eu tô de cara que isso é um RPG. Eu não sabia, que Sim, ele é. E, inclusive, o, o Like a Dragon, eu vou entrar mais especificamente, né, para falar do sistema de batalha oh. em breve, ele teve uma mudança, de certa forma, bem rígida quanto aos outros Yakuza, né, que seguiam meio que uma história, né, específica, uma continuação, né, Yakuza 1, 2, 3, 4, 5 e etc. É, o Like a Dragon, o protagonista é novo, entendeu? E o sistema de batalha por turno. Então, antes não era pro turno. eu não joguei os outros acusa, mas eu dei uma pesquisada sobre e era bem diferente, entendeu? E, cara, foi uma inovação que vocês podem tirar depois das conclusões de vocês, né? Mas, na minha opinião, foi uma mudança bem legal. Porra, oh, cara, eu vou te falar uma verdade, gente, aqui, sendo bem sincero. Por isso que eu falo, a gente, cara, é, posso viajar aqui, cara, mas boa parte das pessoas não sabe jogar videogame. Por quê? Eu vi a gameplay, assim, bem por alto do Yakuza, eu achei que era algo parecido com GTA, cara. Olha pra você ver, nada a ver. Não pois é. Não tem nada a ver. É, Caraca. assim, meio que o estilo, talvez, se você pega Lembre. o muito por cima, lembra, entendeu? Pelo fato é. de você andar nas cidades e tal. Isso. E... Isso. Mas, cara, não tem nada a ver na prática o jogo, entendeu? Eu vou começar a... contando pra vocês um pouquinho, de forma breve, a história. O Yakuza, o é, Like a Dragon, ele tem muitas peculiaridades, entendeu? Ele é um jogo que eu poderia definir como é, zoeiro, porque ele, ele pinça, por mais que ele toque em temas muito polêmicos, entendeu? É, como é, alcoolismo, como abuso, como traumas, é, depressão, enfim, são temas muito hard, né? Que, que muitos dos personagens principais passam, e o jogo aborda bastante, né, relacionamentos abusivos e, e enfim, temas que não são fáceis de lidar. É, o jogo tem sempre um tom muito sarcástico e sempre com muito humor, entendeu? Tanto nas interações como a forma que ele apresenta é, o, as interações dos personagens e o contexto deles, entendeu? Começando brevemente pelo nosso protagonista, a gente controla o Ichiban, que é. Que ele é um ex-yakuza, né? Ele teve um passado bem difícil. E isso esse aqui não é considerado um spoiler, porque vocês vão ver no prólogo do jogo praticamente. Uhum. Que o Ichiban ele foi. É, que em japonês, no caso, seria número um. Inclusive eles. Tipo, uma tradução do Ichiban seria número um. E eles zoam ele na história, por causa disso. E ele foi praticamente abandonado desde Nenê, e ele nasceu, ele nasceu e foi criado numa... Eles chamam de casa de banho, de certa forma, no Japão, que é como se fosse um bordel, vamos dizer. Eles chamam de Soapland. Né? E como vocês podem imaginar, foi um passado difícil, entendeu? Ser criado praticamente por... Pelas, pela galera que trabalhava lá, sem pai nem mãe, entendeu? Como um órfão ali. Até que ele entra numa enrascada, simplesmente ele conhece o, o, o, o líder da, de um dos clãs da Yakuza, acaba salvando ele e meio que adota ele quando ele já tem ali os seus 15, 16 anos. E a história do ichiban muda de forma muito grave porque o jogo realmente, de forma definitiva, começa depois que ele acaba assumindo um crime que não é dele. E ele passa 17 anos na cadeia, entendeu? E quando ele sai, ele acaba assumindo esse crime é, pelo clã dele. Que, tipo assim, adotou ele, de certa forma, e deu o céu pra ele, né? Tipo, o chão pra ele. E a partir do momento que ele volta, ele percebe que tava todo mundo cagando e foi uma baita ilusão, entendeu? Ele achar que ele tinha se sacrificado por... É, algo maior e que era a família dele, entendeu? No final das contas, ele quebra a cara e você vai conhecendo pessoas é, durante o caminho assim que você sai da prisão é, que também tem passado muito difícil, entendeu? Que toca muito nesses temas que eu comentei com vocês, temas pesados. E você vai criando vínculo com eles e a história vai tomando rumo, entendeu? Você começa a entender, mais ou menos, o que motivou, o que se passou nesses 17 anos, por que aconteceu. E o Ichiban tem uma personalidade muito... É, assim, aqueles caras que não, não pensa muito antes de agir, ele é bem impulsivo. E isso resulta em, em, em coisas bem interessantes durante a história, entendeu? Conexões bem interessantes. E relacionamentos muito interessantes também. E é onde o jogo brilha bastante. É, os vínculos que você faz, e os personagens... Eu posso dizer que são bem desenvolvidos assim. Existem jogos que jogos que desenvolvem melhor ainda, mas dá pra dizer que eles são, entendeu? Eles são bem característicos e legais, os personagens. Então, no quesito história, brevemente é isso. Como eu tinha falado pra vocês, o sistema de batalha, ele é por turno, né? E, cara, o Ichiban tem uma mente fértil, e ele acaba, isso até um ponto engraçado do jogo, ele acaba imaginando é, situações, então, tipo assim, você tem que bater, por exemplo, você tá andando na cidade e tem um mendigo passando, tipo, você vai bater no mendigo, entendeu? Tipo assim, os inimigos são pessoas aleatórias da cidade, não tem, de certa forma, magia no é. jogo, mas, por exemplo, pode ter um cara... É, disfarçado, um, um, um maluco, um maníaco, num saco de lixo, ele vai te bater, entendeu? E assim como, sei lá, um, um bêbado ou um, um, um cara, tipo assim, um pervertido, entendeu? Esses são os inimigos que você vai encontrando nas batalhas. E isso é muito aleatório. Da hora, cara, eu tô vendo aqui um pouquinho da, da gameplay, da, da batalha... Ela não é, apesar de ser de turno, ela é bem dinâmica, cara. Os caras usam até as coisas que tem no cenário pra dar dano um no outro. Pô, cara, gostei demais, o Siki. Ficou muito legal, cara. Agora eu fiquei com vontade de jogar, pessoal. Não sei vocês, mas é bem interessante, cara. Não sabia que era um... E assim... A questão é, da história, cara, no começo, ele é um pouquinho, eu preciso assumir pra vocês, ele é um pouquinho amarrado, entendeu? Uhum. É, mas assim, deem um voto de confiança pro jogo, porque ele vai desenvolvendo de uma maneira em que a história realmente te prende, entendeu? Porque o, a escala dos problemas e das situações em que você vai entrando vai ficando muito maior. Eu não entrei aqui para explicar um pouco para vocês sobre a questão de como mais ou menos é a Yakuza e essa questão das, das gangues e dos clãs, né? No Japão, Sim. porque senão eu vou ficar até amanhã aqui falando. Mas é algo que é muito, é, é muito complicado, entendeu? Essa, essa questão das gangues lá e a questão da divisão de poder, entendeu? Todos os, os, os tipos de gangue que se confrontam e, e delimitam o seu território, entendeu? E acaba tendo também é, uma Sempre tem um, um vilão né, Que vai querer fazer uma guerra Ou vai querer cruzar o limite do outro Por poder, então A história acaba pensando com esses temas Mais de De, de guerra, de domínio Entendeu? Sim. Então Sim. eu não vou entrar muito nisso Senão eu vou me alongar demais Mas a história acaba pegando uma, um, um escopo assim, muito grande e, e ela fica muito legal conforme vai passando Você vai entendendo muito do que motivou os acontecimentos, entendeu? E, e, e eu ainda não terminei, né? E não vejo a hora de terminar. Pois é, cara. E assim, pra quem não sabe, né? Dificilmente alguém não vai saber, mas Yakuza é uma das máfias é, lá do Japão, né? Uma das mais famosas desde a da, da época que eu era menino, década de 80, eu não sei quando que nasceu, mas é muito famosa e muito forte lá no Japão até os dias de hoje, então... Vocês já imaginam um pouco do enredo Levando isso em consideração Show de bola, Siker Valeu pela indicação E Peri, o que, é que você tá mandando essa semana? Pô oh, cara, eu achei muito massa esse jogo Vou dar uma procurada mesmo Juntou um tema RPG também Sim, Sim cara? RPG é meu ponto fraco dizer assim. E... A galera fica muito presa a RPG achando que é um, tem que ser um cenário medieval, com magias, espadinhas... É. Não, é... tema atual é bem bacana, eu achei bem bacana mesmo. Cara, é... Pô, eu tô com solução, desgraça, calma aí. <risos> <risos> Prender respiração aqui. Beleza. Eu tô ainda jogando Ghost of Tsushima, tô finalizando estou bem perto do final. Tô aproveitando e fazendo tudo que tem de opcional nele ali que eu encontrei, porque eu acho que dificilmente eu jogo ele de novo, porque como eu comentei no último podcast, né, a, a narrativa, a história que me fez é apegar ao jogo e, e a história realmente desenvolve muito bem até como ele desenvolve as habilidades dele. Vão, tem, é tudo muito bem amarrado. Continua sendo a história muito bem contada e só... Aumentou, não dá para ficar dizendo muito para não dar spoiler, mas realmente me levou para dentro do jogo. Mas, por outro lado, também vai ficando um pouco. vai te esgotando, né? Sim, é... repetitivo. É, uma coisa, só para destacar um, dois pontos dele, né? Assim, teve um chefão que era muito importante para a história que eu enfrentei. Eu esperava que ele fosse mais difícil devido à importância dele. Aí não foi, aí se deu uma desanimadinha e não mais nada que mudasse a minha maneira de ver o jogo. E compensação teve o chefão realmente desafiador, difícil, que era um, um optativo, um opcional. Então, assim, ele colocou um pouco de desafio nessas mecânicas mais op opcionais. Mas aí estou aí finalizando aí e então, né, não... eu fechei bem nele mesmo, de tanto que eu gostei. E em contrapartida, já que e, e o jogo que eu vou indicar em termos de história vai na contrapartida do Ghost of Tsushima, que enquanto o Ghost tem uma história muito bem elaborada, o, o jogo que eu vou indicar tem uma premissa extremamente simples, cara: que é o, o jogo é o XCOM, que é um jogo de tática, RPG de tática, e a ideia é: está tendo uma invasão alienígena, você faz comando uma força-tarefa que está Legal. combatendo essa invasão. Qual que é o ponto? Quando, vocês estão, quando os, os ETs já estão invadindo a cidade lá, você monta a sua equipe e vai lá. Aquela linha do RPG, do Tático RPG, né, que o pessoal gosta de chamar, né? Você posiciona o seu personagem, o seu, o seu, a sua equipe, posiciona, tem ação de atacar ou fazer ação especial do personagem de acordo com a classe dele. E, e também é por turno ali, né? Tem... Nesse sistema de combate você tem as classes ali, você tem um médico, né, que é o healer, tem um sniper, tem um lança-mísseis, tem uma infantaria. Então, se é a questão é você saber bem o, a, o ponto forte e o ponto fraco de cada classe, posicionar bem o seu personagem e, e partir para o ataque, né? E tem, tem o XCOM 1 e o 2, né? O 2 eu comecei a jogar só, mas já parei já tem um tempo, mas é a mesma pegada também. Uma coisa que esse jogo ele tem de bacana, que eu achei que fez indicá-lo aqui, é que ele tem uma parte além dessa do combate, que é uma parte que você tem que gerenciar recurso. Que na história do jogo, essa força-tarefa que você está controlando, ela não está vinculada a nenhuma nação. Ela recebe fundos das nações, entendeu? Então, Estados Unidos paga tantos dólares por mês, Brasil paga tantos dólares por mês, e por aí vai. Quando tem muita e tem um medidor de como é que fala de de pânico da população desses países. Se você se tem uma invasão alienígena no Brasil e eu deixo passar, tem outra invasão alienígena no Brasil e eu deixo passar e por aí vai meio que ignorando, vai... chega no final mesmo dizer assim que acontece, o Brasil corta o seu financiamento e eu preciso do financiamento para. É fazer pesquisa, fazer, desenvolver novas armas e por aí vai, então você tem que ter esse controle do tipo, ah, normalmente toda vez que pinta uma missão, pinta 3, 4 missões em lugares diferentes e dá recompensa lá, então você tem que, opa, essa recompensa aqui é boa, mas eu tô deixando, essa região aqui já tá num nível de pânico bem controlado, eu tenho que... Talvez a outra recompensa não seja tão boa, mas está na região de pânico, que já está meio no limite, você não quer perder aquele financiamento, então você tem que controlar isso também, e é bem bacana essa parte também. E, aí como é, uma de tática aí, já que ainda não foi falado, né? O Sim. foda desse tipo de jogo é que, por exemplo, acontece muito... A galera, pra galera que não conhece esse tipo de jogo, né? você tem sua equipe ali, eventualmente você pode cumprir a missão e um dos personagens morrer e sempre morre aquele cara que... você sempre tem um personagem que parece que o jogo, de propósito, faz ele um pouquinho melhor do que os outros só para você ter caído por ele ele sempre dá um hit kill na hora certa, ele salva a sua pele aí você tá naquela missão perdida, o que que acontece? Você consegue cara, passar, mas ele morre, cara. Aí você é. tem aquele dilema: porra, se eu seguir o jogo, eu vou seguir, vou seguir, eu vou seguir o jogo sendo o meu melhor personagem, ou eu reseto e volto e faço essa porra dessa missão de tipo, caralho só por causa de. desse personagem. É, um, é. Na época do Final Fantasy Tactics, muita galera desanimava de jogar o, o Final Fantasy Tactics por causa disso, cara. Porque você ia avançando e de repente você perdia o um personagem foda. Aí ah, o cara, não, fodeu. Mas é. É, uma, é, uma, é uma situação do jogo que eu gosto. Né? Você tem que saber lidar, inclusive, com esse tipo de situação. Então esse, aí fica, esse é um jogo, ele é do PS3, mas o, o 2 é do PS4. E o pouco eu joguei do 2, é a mesma pegada também. Então, só tá com um gráfico mais bonito, mais elaborado. Legal, cara. Eu tava, Um dos primeiros jogos que eu indiquei aqui na, no nosso podcast... Foi um falando sobre a época lá da, da, da máfia nos Estados Unidos, que é muito nessa pegada mesmo de tática e tudo mais. E, e é um joguinho gostoso, cara. Pra quem para quem não, é, assim, não é isso? Isso. Pai, eu lembro... tava tentando lembrar o nome. Pô, ali. eu tô lembrando o nome que você jogou, cara. Cara. Pois é, cara. É. Eu lembro que eu gostei muito da temática dele sobre máfia e tal. É um tema que igual do Yakuza, igual a Yakuza né? É um tema que eu acho bastante interessante. Filmes, é. livros, jogos. E, e tem as mesmas premissas, cara. Porque você tem que gerenciar recursos. Por quê? Você tem toda uma máfia ali que você tem que sustentar. Então você tem os membros do seu time, eles recebem salário, né? Você tem que ter dinheiro para pagar isso, para comprar armas novas, para ficar cada vez mais poderoso. Então, se você não gerenciar bem o seu bairro ali e ir expandindo, você fica trancado no jogo. É mais ou menos o que o Peri falou ali do XCOM em relação ao financiamento dos países lá. É mais ou menos é. nesse sentido. Exato, e chega num ponto que você não consegue evoluir de acordo próprios inimigos vão evoluindo já aconteceu, tipo, na primeira vez que eu joguei eu tive que desistir do jogo, porque sim. eu cheguei numa fase muito fraco. porque e você não acumulou consegue. força é. legal então. cara, e assim, eu queria falar do, do que eu tô jogando dar uma indicação de forma geral porque eu tô, eu tô achando tão incrível isso, pra eu que viajo muito, o que que tem acontecido ultimamente, gente é, semana sim, semana não faço uma viagem e, e nem sempre eu estou tendo a oportunidade de levar o meu console comigo, até por causa da dificuldade, você ficar embalando, levando e tal, é, é difícil. E aí, cara, um dos recursos que eu tenho aproveitado bastante é o tal do Cloud Game. O que é isso, pessoal? Para quem é assinante aí da, da Game Pass, ela te oferece alguns jogos para você jogar pela nuvem. Então você não precisa ter seu console Você precisa ter um equipamento Seja ele um tablet Um celular, um notebook Seja o que for Que tenha acesso a Game Pass E aí você executa aquele jogo Pela nuvem É, é, mesma, é a mesma é, Noção Daquele serviço da Google O Stadia Que foi lançado e nem sei como é que está Esse negócio, acho que não deu bom é igual que negócio. O Xbox copiou a ideia e melhorou. Igual a gente tava falando do... Como do... falar desse Stadia, cara? É, que... o Stadia, cara, ele lançou, acho que um pouco antes da pandemia, cara. Alguma coisa assim. É a mesma coisa, Peri. Você paga uma assinatura e joga os jogos pela nuvem. Você não... Por exemplo, cara, eu tenho visto muito vídeo da galera com notebook velhaço, mas o cara tem uma internet fodida de boa em casa. Então... E ele não usa o processador do equipamento. Ele vai, vai usar o processador lá da Microsoft, que é uma máquina fodida que processa o jogo para você. É hum, um streaming, cara. é um streaming de jogo, entendeu? E para melhorar, cara, aí o que, que aconteceu? Tem jogos que você tem que ter um, um, um controle, um joystick, plugado nesse dispositivo. Pra você jogar. E tem outros que dá pra você jogar pelo touch. Eu tenho um tablet. Eu tava jogando pelo touch alguns jogos. Igual, até um jogo de terror. Alguns jogos de terror. É, o Gears of War 5. Dá pra você jogar pelo touch e tal. Não é o ideal? Não é. Mas dá pra você se divertir, cara. Eu, eu passei horas jogando. Tava jogando um RPGzinho também. De bobeira, nada demais. Aquele Octopath Traveler, sabe? dá pra você jogar pelo touch e é um jogo de turno, ou seja o joystick não faz muita diferença porque é um jogo pensado né cara, dá pra você jogar pelo touch então assim, achei incrível eu jogando aquele jogo pelo tablet sabe, era um jogo que eu queria sempre jogar é um jogo que você precisa ter tempo e eu não tava em casa, eu falei cara, eu tô esquecendo disso, eu vou começar a usar e jogar nesse negócio aqui pra ver como é que é e assim, cara, é, essa é a minha recomendação da semana de jogos, que na verdade é o, o Cloud Game. Acredito eu, tá, pessoal, que a Sony Playstation vai trazer isso pro, pro Brasil no futuro. Agora na nova PS Plus não vai ter, mas nos Estados Unidos já tem. Então não demora chegar pra nós aqui também, não sei o tempo, mas se chegar vai ser incrível. Isso aí, já eu, eu... tem nas outras regiões, né? Isso, outras nossa, regiões. Deus. Exatamente, no Brasil que não foi liberado ainda Mas já é uma coisa que é funcional em outras regiões Então assim, cara E é, é, é até um tema que eu tava querendo propor pra gente aqui nesse podcast no futuro É falar sobre o futuro dos videogames é, nas próximas gerações é, Só queria dar uma palhinha aqui Eu vejo que os consoles vão terminar, cara, vai acabar É igual o videocassete, aparelho de DVD Sumiu, cara quase ninguém usa, é muito difícil alguém que usa, porque o futuro é o streaming de filmes né, ninguém compra é, DVD a não ser colecionador, é, então eu acho que o jogo vai seguir muito essa linha, é, já vejo algumas empresas, principalmente a Microsoft, muito focada nisso, não ficar se preocupando muito na venda de consoles e tal, mas deixa esse assunto mais para frente pra gente fazer até, quem sabe, um episódio falando sobre o futuro dos jogos, o que a gente pensa e tudo mais. Então essa é a minha indicação e a gente finaliza, gente, as indicações de hoje. Eu vou fazer a nossa passagem aqui pelas nossas notícias da semana. Cara, uma das notícias mais incríveis que eu achei essa semana, que é um jogo que me marcou na época do Playstation 2, meu irmão tinha um Playstation 2 na época, vai ser o remake do Resident Evil 4. Ele vai estar disponível para Playstation, Xbox e PC, no Switch, acredito que a, a princípio não, tá? Mas só explicando para a galera que não entende a diferença de remake para remaster, tá pessoal? Remaster, você mantém a integridade completa da história. Você não muda nada, você só vai repaginar o jogo nos gráficos atuais. O remake, você vai fazer algumas alterações na história. Então, algumas partes que estavam no jogo anterior, talvez não estejam, esteja, tenha, tenha coisas novas, e por, aí, e por aí vai. Então, eles vão fazer um remake do, do Resident Evil 4, que é um dos maiores sucessos do Resident Evil não sei se vocês jogaram Peri, Seeker, Lula, vocês gostaram, porque fugiu muito da tema do Resident Evil como um todo, né? Não, eu, falar, eu, eu joguei muito, cara. Joguei muito. Um dos poucos jogos que eu joguei do PS2 foi o Resident Evil. No início eu fiquei um pouco decepcionado. No início eu, não... eu fiquei eu estranhei, porque a mecânica mudou muito, né? E eu gosto muito dos três primeiros Resident Evil. São maravilhosos, cara. Mas depois que você entra no jogo e vem aquele cara com, a, com um saco de pão na cabeça, te chamando de forasteiro e com uma <risos> serra elétrica, aí não tem como. Cara. Você, é. O jogo é muito foda, cara. É, é cara. bom mesmo. Ele, tem, ele, é, ele sai, ele é o primeiro jogo. Ele realmente muda né? Do, aquela pegada mais investigativa, é. parada que tem os residentes, principalmente um. Mas ainda assim tem muito do, da marca Resident Evil. É um jogador enigmas, tô animado. né? E tal, cara. Eu Cê tô é muito animado com esse remake, ver. só que eu acho que é só para Play 5. Play 4 não. não vai sair. Sai, sai tá, cara? É, porque o que, que acontece? O pessoal teve uma, fez confusão, Peri, no seguinte sentido. Como ela eu, a notícia veio no State of Play dessa semana, que é um evento do PlayStation, se é com. com com razão, a Playstation não vai ficar divulgando a logomarca da Xbox lá Mas é um jogo que vai estar disponível também para Xbox e PC, tá? Vai estar pela Steam, se eu não me engano Próxima notícia, gente Se você não tem uma namorada, você não tem uma, uma, uma esposa e tudo mais e, e por aí vai, um namorado No dia 12 do 6 vai ter a Xbox Showcase Evento que promete trazer muitas novidades aí da, da Microsoft então, dia 12, se eu não me engano, às 13 horas, mas tem que tomar uma pesquisada, pessoal, que eu realmente esqueci de anotar o horário aqui. Mas no dia 12, aí, dia dos namorados, vai ter um, um eventozinho da Microsoft que promete trazer muita coisa legal. Tá? Fiquem de olho aí. Hoje também teve a revelação do novo moderno Warfare 2, o Call of Duty, né? Teve um evento hoje às 14 horas, eu não assisti, obviamente, eu estava trabalhando, então não teve como assistir, então teve aí um, um, uma revelação do novo jogo. E tem um rumor, cara, que sempre mexe com todo mundo aí, boa parte das pessoas gostam muito do Kojima, né? E tem um rumor de um novo jogo dele aí, que está em desenvolvimento, e que foi até apelidado de overdose. É, pelo que eu li, é um jogo de terror, tá? com, com, com alguns elementos de suspense e por aí vai, e que assim, ainda não tem muitas informações, mas vamos ver que, que, do que, que se trata aí no futuro. Outra notícia que também a gente achou que não ia para frente depois da pandemia é que a E3 vai voltar em 2023, ano que vem o evento volta a, a ser transmitido, vai acontecer tanto de forma digital como presencial. Tá? Ainda não tem muitas informações, gente. O que eu achei de informações na internet foi que volta em 2023. Já é uma not ótima notícia, apesar de que foi muito criticado nos últimos anos antes da pandemia. Mas eu sempre gostei da E3. Acho que tem muita reclamação e chatura também do povo querer é reclamar de tudo. E por último, para fechar, gente, quem não teve acesso ainda aos games da PS Plus desse mês, os games são os seguintes aqui. É o God of War do PS4, vai ter também o Naruto Boruto Shinobi Striker e o Nickelodeon All-Star Brawl. Tá? São esses três jogos que vão estar disponíveis e lembrando que a gente está... Se eu não me engano, o lançamento da PS Plus nova é hoje ou amanhã, né pessoal? Essa não semana. Sei. Acho essa que é semana, dia... né, Peri? Acho que essa semana, acho que, acho que é dia 13, cara. Acho que é na segunda-feira. Na segunda-feira, né? Bacana. É... Amiga, o Colosso, jogão, deixa eu fazer uma galera. God Mano. of War Jogão. É, já, pelo jeito, já já a gente vai comentar sobre algumas opiniões é. aí não acharem jogão, né? Eu sei que você não engasgou, tá? Sei. É claro, não, pô. Faltou água. Faltou e água. esse... Esse All Star aí, ele é como se fosse um Smash Bros. Eu quero... Ele é meio kids, assim, mas vamos ver, né? Parece que é interessante, né, cara? E esse é. Naruto aí também, eu joguei... Eh, na época, do, quando tinha Xbox, eu jogava bastante o... Se eu não me engano, não sei se era esse ou se era um antigo. Acho que era... É, sei lá, eu acho que era parecido com esse aí. É quase a mesma coisa, esses Naruto. Sim. Naruto... Se tem Naruto, não presta. Pronto. Critério <risos> é sim Meu critério <risos> é simples. Olha é. lá, rapaz. Vai trazer muitos hates aqui pra, pra uh... esse... O <risos> que, que eles vão fazer? Vão botar uma faixinha na cabeça e, e brincar de ninjinha? Ah, é... Não, de... mas... o é meio kids mesmo, eu concordo contigo. Eu e... vi quando eu era criança, depois acabou a graça, acabou a mágica. Acabou. Não tinha mais graça, né? E deixa eu só fazer um, um jabá para, para o Souls Like aí, cara. É, nem é o jabá, mas hoje eu tava dando uma olhada na... Toda quarta saiu uma promoção na Sony, na Playstation, e tem vários jogos to-like em promoção. Dark Souls 1 tá acho que na faixa de 80 reais, Dark Souls 2 tá R$30,00, Dark Souls 3 tá R$60,00, Bloodborne tá R$30,00. Pra quem tá, tem essa curiosidade, pelo menos, em entrar nesse mundo onde a criança chora e a mãe não vê, são os jogos da Front Software, o Soulslike, né? Ou alguns outros. Tem outro, tem o NiO, Nio também, que é um Soulslike que não é da Front Software. Também tá em promoção. Aí tá uma boa oportunidade para ingressar nesse caminho sem volta, porque eu, eu já fui corrompido. É bom demais, cara. Cara, eu, eu vou te falar uma coisa do um cara que, assim... Falava pra mim Que os, os exclusivos da, da Sony Eram a última Coisa maravilhosa Da vida dele Cara, depois que ele jogou Os jogos da Froupery Ele falou, cara Giovanni, os jogos perderam a graça pra mim Cara, é difícil você jogar Outra coisa Depois do, do Souls-like Da vida, cara Por que, que, que a gente fala isso, cara? Os cantos. O Peri tava falando do, do Ghost of Tsushima lá. As suas viagens. Vou pegar a Elder Ring que foi o último que saiu. Qualquer viagem que você faz no, nesse jogo, cara, ela é interessante. Ela não é maçante. Você vai achar coisa nova. Você vai achar coisa interessante. Tem sempre um segredo em que é escondido. Cara. É uma imersão bizarra. Você só não. Não é aquela coisa chata de mundo aberto. Você viaja para lá. Não, você tem que ir até lá, não, cara. Você tem prazer em viajar e ir olhando cada canto para você ver se você acha alguma coisa diferente cara. É surreal. Simplesmente, Peri deu total razão no que ele tá falando, cara. Sem, sem condições, né, Peri? Muito. Você bom. mesmo foi um que se rendeu, né, cara? Você. Rendi. Entendi. Se não gostava, porque... no nosso, acho que no nosso primeiro episódio, você estava me xingando porque eu, tenho, porque eu tinha te falado do Bloodborne, que você perdeu uma hora da sua hora de almoço jogando esse jogo e correndo, mas depois que você entra no espírito da coisa ali, cara, é muito mais do que um jogo com uma dificuldade é, maior. Isso, mas... isso. O, cara isso. É. É. o cara foi convertido, Peri. O cara foi convertido, entrou na. na tribo, na máfia. Na minha máfia. Ele ainda tem salvação, o SIG. Oh, é que cara. O, o X turva a visão dele, mas a gente não pode ficar tocando nesse assunto. Cara, é. eu sou um apreciador dos jogos da From Software, só que eu não sou do nível desse, desse colega aí. Sim. Que, que, tipo assim, cara, eu consigo aproveitar igual. Por exemplo, se eu ficasse nessa vibe, mano, é, esse single player que eu jogo tipo bastante, assim, eu não estaria aproveitando tanto. Pra mim, mano, se é uma narrativa boa, tá ligado? Se a história me prende e se a jogabilidade também, ela é... Ela traz uma recompensa válida, assim. É, o jogo me prende. Sim. Eu não tem como. Show de bola, gente. Fechamos a notícia da semana. Vamos agora falar um pouquinho aqui sobre os jogos, o nosso tema principal, os jogos que foram grande hype na mídia, na comunidade Como um todo E que pra nós a gente cagou e andou E em alguns casos a gente ainda acha Uma verdadeira bosta Eu vou começar aqui com a minha colega Luna, querendo saber que jogo Que é que ela vai trazer O que, que ela vai falar mal hoje, Luna Pigarrearam aí <risos> Sobre o God of War né? Eu, no, A galera Assim Tava esperando demais o God of War, só que eu tava cagando. Eu não tô no grupo de achar o jogo ruim, Sim. mas até porque eu não joguei o God of War 4 até hoje, e também nunca joguei nenhum God of War. Sim. Então eu caguei pro God of War 4 e vou cagar pro 5, pro 6, pro 7, porque eu não joguei e não tenho vontade nenhuma de jogar. Sim. E como eu não tô assinando a plus também do, do PS, eu vou continuar cagando, porque eu não vou ter o God of War. E é isso aí sei, por mais que eu possa usurpar do, do Seeker, mas eu não tenho vontade nenhuma de jogar. É, é um estilo de jogo, assim, que. Ainda mais o 4. Tipo, os, os outros eu acho que não. De, de ser difícil, assim. Sim. Mas o 4. O, o tanto que a galera falou que passou raiva com as tais valquírias, eu falei assim, velho, vale, pra quê? Que eu vou me estressar e jogo, pra jogar esse jogo. Eu não tenho vontade nenhuma. Bom, pode ter uma história da hora e tal, mas é um jogo assim que eu não me interesso. E quando a galera tava raipadaça, não me interessei. Ele ganhou o, o jogo do ano, né? Mas, continuo Cagando e andando. Galera, Cara, só, que... só uma defesa. Assim, só uma defesa. A questão da, da. Tipo assim, eu joguei o jogo. Entendeu? Joguei o jogo bastante. Eu só não fiz a platina, porque na época eu tava com muita coisa pra fazer, mas assim, as mais difíceis eu fiz. É... Mas assim, as Valkyrias são opcionais. Só, só esse é o ponto que eu queria falar. Tipo, essas é... vagabundas são opcional ainda. É opcional, cara. É. Sim, você e a galera. Não precisa matar elas ah. pra, tipo, assim, falar, ah, precisei pra zerar, matar. Não. Uhum. Mas assim, Só vai desafio, ela vai pelo desafio. Exato. A galera, é. Mas assim. Se ela foi e morreu, não reclama. Exato. Eu, agora, falando como experiência própria, assim, eu, eu matei todas. E. Tipo, são fáceis, as normais, assim. Aqui, eu penei muito, que na minha opinião foi um dos boss mais difíceis, mais difíceis da minha vida, foi a, a líder deles, a, a Sigrun que é a, a rainha difícil. das valquírias é. ela foi, mano e assim, é um, eu sou um cara que joga Souls like, e que eu gosto Sim. bastante de jogos difíceis a Sigrun foi um dos boss mais hard assim, da minha vida como player é, agora você me assustou, porque você é tryhard, Siki. Sim, ela foi um dos boss que mais assim eu mais demorei pra matar, tá ligado? Foram vários dias ali, umas... Assim, eu raramente... Teve uma, uma época que eu e a Luna jogamos aquele... É... Remnant. Isso, Remnant. E assim, aconteceu ah, algo sim. bem inédito... É, que a gente tava tentando matar um boss lá, um inseto maldito... <risos> E a gente ficou uns dois dias, tá ligado? Se, sem conseguir matar uhum. ele. E, cara, isso pra mim foi um desrespeito, tá ligado? E a gente, tipo, no terceiro <risos> dia matou. A sigla acho que eu levei uns quatro dias e, tipo, eu passei mais tempo tentando matar, entendeu? Eu tive que aprender todo o moveset dela pra conseguir matar. Mas, assim, é, eu, eu, depois eu percebi que eu tava fazendo um bagulho errado. Por isso que tava tão impossível, Sim. assim. Eu, eu precisava hum. ter upado um bagulho a mais lá, e aí a vida dela ia diminuir, porque no God of War tem essa mecânica. Sim, sim, entendi. É, cara, assim... Não, o, fala, fala. O boss, do, o boss desrespeitoso lá do Eminent, é, o Sikir ficou bravo porque, assim, não é... Não, não foi um boss super desenvolvido com habilidades super fodas e da hora, sabe? Era mais, assim... Chatíssimo, sabe? Eu, eu, eu não tô lembrando muito bem, uhum. mas era um, era um bagulho assim, mais. Bugado Ma do que. Chato mesmo, bugado. É. é, mais bugado que graça, do que ele né, mesmo. Que é. Sim, e foi muito aleatório. Tipo assim, uhum. você tá indo numa toada, você já matou uns 20 boss, mais ou menos num, num uhum. estilo, óbvio, o boss nova, né? Mas assim, aquele. É, tipo assim, foi de um grau de dificuldade de 1 um pra 1000, entendeu? Sem avisar nada. É nada, no meio do poderia, jogo. Poderia, isso, poderia tranquilamente... <risos> tipo, foi mais difícil que o boss final, praticamente, entendeu? Uhum. E, assim, o jogo não avisou nem nada e ele tinha uns ataques muito bugados que, tipo, te derrubava da, do mapa e te dava hit kill entendeu? Ai. Sem fazer sentido nenhum isso. E, tipo assim, a Valkyrie uhum. não, mano. Tipo assim, nesse aspecto de você esperar uma luta incrível, Boca aberta, você vai, entendeu? Não é nada mal feito, é o oposto. Sim. Mas eu só quis dar esse toque mesmo, porque tem muita gente que não jogou e que tem essa ideia que, tipo assim, nossa, o jogo é muito difícil. É... E muita gente falou isso mesmo, tá ligado? Que o God War 4 era difícil. Mas não é, mano. Tipo, ele é bem easy. É... A não ser que você queira fazer os adicionais, que são as Valkyrias, que são realmente meio, meio badass, assim. É. A última. So, hum. cara, assim, eu, eu é quero deixar de bem claro para, pode, para, pode, para. fala fala pode falar Vai só para não se basearem é, de, na minha opinião para saber como é o jogo porque eu não joguei não nenhum god of war e também não vi nada eu costumo ver bastante live mas eu não suportava nem assistir os é. streamers que eu, que eu gostava jogar sabe eu não curtia então eu nem vi o jogo, então eu nem sei como é que é, sim. é só baseada pelo que a galera tava reclamando na internet. Sim, sim. Cara, assim, ó, a primeira coisa que a galera esquece é o seguinte, cara, gosto pessoal não se discute, cara. Entendeu? A galera fica assim, porra, mas você tá achando esse jogo maravilhoso. Olha o gráfico, cara. Esse jogo fiz... Se gráfico fizer esse jogo, velho, para, né? Esquece tudo que a From Software já fez na vida. Porque de gráfico ela não ganha praticamente nenhuma dessas AAA da vida. Mas de diversão, a From é foda. Agora, falando especificamente do God of War, cara, cara. É um jogo muito maçante, na minha opinião. Bate, bate, bate, bate, faz o um enigma, simples ali, passa de, de, de etapa, bate, bate, bate, bate, bate, pula mais um pouco, bate, bate, bate, bate, sempre a mesma coisa, cara. E eu joguei, tá? Tô falando diferentemente da Luna. Eu acho que eu devo ter jogado o quê, cara? As 15 horas do jogo, mais ou menos, porque depois eu não dei conta de continuar com Cara, o jogo tá muito chato. não dou conta de, de continuar. Já tava de saco cheio daquele negócio Então assim, achei extremamente Chato e maçante E não senti Nenhum nível de dificuldade Igual o Seeker falou na história principal Nada dos opcionais Tô falando da história principal, os pontos que eu joguei E assim, não vejo nada demais cara E, e, e falar outro ponto assim, Que eu acho que Boa parte de vocês talvez até concorda esse hype exagerado em cima de uma coisa enche o saco também, né, velho? Você pega ranço da parada até antes de você jogar, cara. De tanto hype que a galera... Ah, fica, isso é mesmo. Cara. Tipo, hype eu... exagerado, sim, da, da, da raiva. Mas, assim, o Code of War, por mais que eu não saiba como, como é o jogo e tal ele ganhou o jogo do ano. Tipo, não que isso também seja muito parâmetro, porque é. eu também gosto desses, desses prêmios, sabe? Porque é o que você falou agora. É gosto. Jogo é gosto. É. Pode... Tipo, 99% da galera pode gostar de um jogo e você fala assim, não, não gostei. É, cara, é, a gente, é gosto. Tem gente que caga e anda pra GTA, cara. e 90% hum. da galera gosta de GTA. Eu sou um desses caras, bicho. Não eu tenho olho. interesse nenhum de jogar de GTA. Ai, vou, é cara, não, é o, não é o jogo que eu vou comentar hoje, mas, tipo, nunca me chamou a atenção. Cara, só me nunca. chamava a, te... a história nunca me chamou a atenção também de GTA. Eu nunca zerei um GTA, nem o San Andreas. Eu só fazia é chique de bazuca é pra explodir idoso, explodir todo mundo Beleza. que vinha na minha volta. Só isso, mano. O GTA, pra mim, é isso. O 5 nem me deu vontade de jogar a história. É, sinto muito. O ah, Seeker tá naquela fase. Eu, já que eu não posso bicar as pessoas na minha volta, eu vou pro jogo e lá eu, eu me Lá eu mato <risos> que eu tiver que matar, chuta idoso. É, as crianças, eu pronto. com 12 anos, velho, era cheat de helicóptero o cheat de todas as armas possíveis no nível 5 estrela perseguição, tá ligado? É. Estourando o idoso passando, estourando as gangues tudo. Você chegou a zerar, você? né? Não, sabe desse não, Eu não passei na, na segunda missão Eu zerei É muito legal muito bom, é velho. E o 4 também Eu achei o melhor GTA de todos os tempos É muito massa No 4 eu não joguei e todo mundo fala ah, Tem cara, gente eu... que prefere o 4 Do que o 5 não ah, sei, não Eu vou te falar a fala verdade Ah sim, hum. tudo bem Gosto pessoal, não se discute Mas vou dar a minha opinião da maioria da galera A galera não jogou o 4 Jogou o 5 e fica falando que o 5 é melhor que o 4 Isso é boa hum. parte da galera que eu conheço Que eu vejo assim na internet E tudo mais, a galera nem jogou o 4 pra, pra, pra julgar se é Ou não melhor que o 5 Agora, hoje hum. tem gente que realmente Prefere o 5, jogou os 2 e tal E pode falar com propriedade Mas boa parte, cara, é aquele hype Fodido, essa bosta aqui, Que sinceramente eu acho um saco, velho Acho saco. Ah, mas eu, eu vou te falar uma coisa. Eu passei muito mais tempo no online, no GTA V, por causa das amizades que eu fiz lá, da galera que eu jogava, do que no Campanha. E se for pra eu escolher um Campanha que eu é mais me diverti e mais para ter tempo, foi o San Andreas, porque o 4 eu não joguei. Sim. E se for... Me perguntar, GTA, o campanha do GTA V ou Sanders? O, San Andreas? o San Andreas? Sim. Com certeza. Sim. Também acho. Muito mais legal, muito mais envolvente. Todo então, dia eu tava falando isso com vocês no, no, no, no, no nosso grupo lá, que a, a profundidade dos personagens do Sanders é muito legal, cara. Até os uhum. NPCzinhos ali, os mais básicos, eles têm a personalidade deles, eles têm. Cara, foi um jogo muito bem pensado. Mas então, voltando ao nosso tema aqui, é, eu, vou mudar até o meu, eu vou até mudar um o meu. Eu vou mudar o Então, eu vou acabar. Vou mudar. É exatamente isso. Vai ser GTA. Porque tudo que a Luna <risos> falou do God of War troca pra mim por GTA, cara. Eu cago, cago, cago, mas cago muito pro GTA. Nunca joguei, não posso falar mal. Mas assim, não, não, não me chama a atenção. Então, tipo. Eu vejo o pessoal falando para mim e assim, ah, fio o dedo no cu, pronto, entendeu? Uhum. Tipo, igual a Luna falou do Roger Ford, é, é o mesmo meu sentimento em relação ao GTA, é até bom eles citaram ele aí, porque não era esse que eu ia comentar, mas assim, se encaixa mais, deu tipo É um jogo que não significa nada para mim, nada, nada, nada, e tem essa comoção, toda a galera curte, fica falando e igual vocês começaram a discutir agora, vocês dois aí. Eu tô assim, cara. Pô, não, não vou ficar aqui falando de GTA, não. Logo, um jogos que. Exatamente o um jogo que eu tô cagando <risos> pra ele, né? Mas é isso, cara. Já tá aí já o. GTA, cara. Esse é o meu, meu jogo que a galera eu é rara. E. Nossa, faz diferença. Diferença zero na minha vida. E aí, eu, Peri tá pegando gancho, cara. Tipo assim, vai é, é, a, a comunidade do próprio GTA é muito burra, velho. É, paga tanto pau para essa porra, cara Desculpa, gente Eu sei que tem muita gente que escuta aqui Que deve gostar dessa merda Eu gosto de GTA Só que, cara Para de pagar pau da pra parada Por quê, véi? Aí a galera fica assim Quando que vai sair o GTA 6? Não dito são nunca, bando de Zé Buceta Por quê, cara? Os caras vão ganhar dinheiro com GTA 5 é Enquanto puder Vocês é. não param, velho Vocês não param com essa merda, cara É, é... Porra você entra nas lives, eu, a gente, eu sei que a gente tá fugindo do tema aqui, mas tem um desabafo aqui, que é importante, senão eu vou dar um treco. Cara, você Não, entra nas mano, lives de GTA, tem um, um milhão de pessoas, cara. Porra, experimenta coisa nova na vida, galera. Para com essa merda, velho. Pois é. Não, eu tenho uma galera é, Ai, de amigo é mudido, no, no PS, que, mano, desde que eu comecei a jogar o GTA V, que eu até comecei tarde, eu comecei até hoje, em, né? em 2018, é, eu entro hoje em dia... Tá, aquele Zé Buceta no GTA. Eu falo, gente, é como é? mano, eu não tem nada a ver com a vida do cara. É ele que tá jogando, ninguém tá me obrigando a jogar. Mas eu fico <risos> eu meio que de também, ver mas... lá a mesma coisa. É a mesma coisa com Red Dead. Eu vejo a mesma galera entrando no Red Dead até hoje. Eu fico assim, cara, como vocês conseguem? A Rockstar não, cagou no Red Dead Online. Não tem mais nada pra fazer naquela bosta, cara. É, cara, esse negócio Nossa. do hype, velho, isso, isso fode com, com trazer jogo, jogo novo, cara, isso fode, velho, na boa, cara. A gente até esqueceu de dar uma notícia aqui que eu queria fazer um parênteses, que é o lançamento do, do Diablo Immortal. Joguei, tá, Seeker? Seeker jogou também. Pra mim, sabe o que, que é isso, gente? Uma DLC do Diablo Seeker, 3. Seeker jogou? Jogou, é, então, eu não jogou joguei não. rapidinho. Você não jogou no, no, no, no, no celular? Foi eu que te falei. Foi a Luna que jogou. Foi você, é Luna? Você não jogou isso, cara É, estão assim que... Não, é, tão, tão botando o meu na roda, hein. Não, mas o que, que que eu achei, isso? fake news, cara. É. O é. que, que acontece, Não fui velho? eu, fui... Não sei o que... Que, que... Esse hype <risos> desgraçado em cima do jogo, lançaram uma DLC do Diablo 3, cara. O jogo é ruim, ah. não dá pra eu falar. Mas é o Diablo 3 escrito, uhum. com o novo um enredozinho. Uhum. Uhum. Sinceramente, e bem gráficos, pior. Eu, bem não, pior. Daí eu não sei te dizer, porque eu joguei o que? Meia hora antes do podcast que só pra testar é a mesma coisa do Diabo 3. As mecânicas pra mim foram uhum. muito claras. Uhum. Não, assim, é o formato de jogo de celular, né? Yeah. Que são aquelas bolinhas no, no, no, nos cantinhos, né? Direito é, e esquerdo. É, o poder ali, é. Quem, quem não tem PS, não tem PC, né, não tem o Xbox e tal, assim, só joga no celular ó, por opção mesmo ou porque não, não, não tem. tem grana, né? Né? É, é um bom jogo de celular, não é um é jogo bom. de celular ruim. É não. Tá entre o, o, os melhores lá, mas é de mano, graça, né? tá De graça, exato. Isso aí é um bom. Mas como quase todos os jogos de celular, são joguinhos assim, mano, na, claro, na minha opinião, no meu gosto, são joguinhos que assim, nada que te faz viciar e fala assim, caralho, que jogo é esse que eu acabei de jogar? Que jogo em que? que jogo bom? Que, que tempo bom que eu passei? Sabe, Não, tipo, mãe, mano, pra isso. mim todo, é todo jogo de celular, pra mim é assim. Não, mas tem um de celular, que legal, é Legal, ok. Dar... Uhum. Disse, foda, Free Fire é massa demais é de... <risos> gratuito eu, eu tava tentando lembrar Desse nome que o Seeker deu Eu falar, você não vai falar do Fogarel gratuito Bom, é Exato, mas exato. É o, o cara, não eu, do não. cara irritou <risos> Milhões de crianças de 9 a 11 anos véio. Pois é <risos> Crianças de o... 9 e 10 anos E o um nero Exato O jogo, o jogo <risos> que eu cago é, Ele é não é só um jogo. Eu vou sofrer hate por isso. Inclusive Quando? os meus parceiros aqui do podcast. Ah, meu Deus, lá vem mesmo. Porque ele não é só um jogo, ele é um gênero. Eu cago pra esse gênero. Que é. ele é muito amado por todo mundo. Que é o gênero de plataforma. Cara, nunca me atraiu, entendeu? Nem Mario, nem Sonic, nem Donkey Kong, não, nem... Não Chego, chegou, eu acho que está na hora do SIC sair do podcast, Aí, né? Todo, é... Votação, vamos? vamos? Agora. Então, conversa aqui. Levanta a mão aí. Quem, quem, quem vota para você si que é vazar. Na hora que ele pediu para tá que falar, falou mal. Do... Na hora que falou mal do Mário, beleza. Não, a Sonic também. Mas o Donkey Kong não, cara. O Donkey Kong não. Não, eu tô, tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui pro porque... caos hoje, tô aqui pro Hate. Porque, você cara. Tá nunca, vida, né, hate. É, nunca, nunca me atraiu, tá ligado? Inclusive. Todos esses que eu jogo, eu jogo Crash também, né, que é considerado plataforma, que, cara, eu jogo os periféricos, então, por exemplo, Mario, eu sempre joguei muito Mario Kart, é, é, é. eu jogava da Nintendo Super Smash Bros., entendeu, que tinha de lutinha, tudo, é, Sonic, Sonic de corrida também, é. o Crash, eu jogava Crash Bash, que era aquele que tinha os minigamezinhos. E, cara, eu amava esses jogos. Mas Plataforma nunca me chamou atenção. Eu sempre jogava, assim, uma, duas fases. Até o Mario, os mais clássicos, assim. Uma, duas fases e não, não me prendia. E, cara, é exatamente o que a gente conversou. É gosto. Enquanto isso, por exemplo, se eu pegasse Pokémon pra jogar, eu ficava doente, é, grindando o negócio, matando o mesmo Ratatá. No, no mato que você sai da cidade até eu ficar, tipo, portão e bater no, no primeiro líder de ginásio, entendeu? Mano, a primeira e... coisa que eu fiz foi isso também, cara. E, mas todo mundo fez isso. É, isso é unânime. Então... Deus, eu sei que... É o gênero. Manda, Peri. É, e no estilo Metroidvania, que tem um pouco de plataforma, você ainda joga ou não? Tipo, o Metroid mesmo. Olha... Não então, é só plataforma, né? Mas tem... Você gosta sim. também ou não? Não, não gosta? Sim, esses aí já me atraem um pouquinho, entendeu? É, eu não tenho o hábito de jogar novamente. Como vocês já devem conhecer um pouco o meu gosto, eu sou é, aficionado por, por RPG, né? Tanto RPG dos mais... Os mais classicão, vamos dizer, quanto os JRPG, né? Os JRPG, os japoneses. Quanto... É, de turno, enfim... Todos ah, os de ação... É, os roguelike, né? Que também não é, de certa forma, RPG... Mas é um estilo que eu também gosto... Então... Esses que tem uma pegada um pouco... Tem um pouco mais de elementos... A não ser só a plataforma... Já me atraem um pouco mais... Então eu falo mais esses raiz mesmo... Porque, mano, Mario é plataforma raiz, velho... Você tem que gostar de ir passando as é, fases, entendeu? É. Você tem que ir fazendo as coisas... Tipo assim... Eu morro umas duas vezes, velho. Eu já fico puto e eu quero Achei. sair, entendeu? Uhum. Eu sou exatamente o oposto de um Souls-like, porque o Souls-like eu morro, mas eu falo assim, mano, eu vou decifrar cada micro movimento desse verme e eu vou fazer ele ajoelhar, <risos> entendeu? No Mario, não. Tipo, Poda eu morri, dia. eu caí no buraquinho duas vezes porque o bichinho me bateu. Eu falei, tá, pau no seu cu, bichinho. Eu vou fechar <risos> o jogo, entendeu? E, infelizmente, nunca, nunca me cativou assim. E eu acho que não vai terra. mudar, não. Esse, que comédia demais, cara. Puta que pariu. Não, plataforma, eu tenho que admitir que eu sou apaixonado. Cara, sempre gostei do jogo de plataforma. Oh, eu gosto Esse... era... lembro do Atari, acho que era Frostbolt, Frost... Vou até procurar aqui um das eu que eram... Eu tinha tipo que montar uma... Você ficava pulando nas plataformas e cada bloco de gelo que você pulava, montava ah, um sim, sim, sim, sim. Você ia montando o um igluzinho do, do bichinho e tinha um urso lá que ele isso, te pegava. isso, tinha quase que entrava um urso, cara. Desde ali, cara, já tinha um. Demais, porra. Não, eu não lembro, Demais. Se era forte alguma coisa assim? Bem, tinha, tinha, tinha um. Procurar. É, ali, ali foi o um, um princípio é sempre... das plataformas, né, cara, junto com, com o. Pitfall e, e outros, né, cara, uma porrada de jogo de plataforma, era, era o que mandava na época. Só uma, uma menção honrosa aí, porque a gente meteu o pau nos GTA, né, é, cara, Rockstar e, e no Red Dead também, e concordo muito com o que vocês falaram, tem gente que tá no mesmo, no mesmo disco, tá ligado? Literalmente, é, há muito tempo, jogando um jogo que a empresa tá cagando, né. Mas assim, é, a Rockstar, por mais que eu nunca me, me interessei muito por GTA, não sei pra zoar, é um dos meus jogos preferidos, assim, que tá talvez no meu top 20, vai, é o Bully. Também Bully é polêmico. Bom, bom. Cara, mas o Bully eu amei desde o começo, bom. entendeu? Muito bom. Tem, tem muito tudo, bom. mano, tudo que você precisa, assim... Você vai subindo na hierarquia da escola, entendeu? Você vai fazendo relacionamentos, você vai... A história também é legalzinha, entendeu? É. É um pouco previsível, mas aí você vai fazendo as aulas, vai conhecendo é, pessoas e mostra muito como funciona, tá ligado? A escola mesmo que, assim, são hierarquias, entendeu? São grupinhos e panelinhas e hierarquias e aí o teu personagem, ele é meio que um, um moleque que caga pra tudo e ele vai subindo, entendeu? Ele vai ficando popular... E o Bully é da Rockstar também, é do GTA, de certa forma, da empresa do GTA. Mas é um espetáculo de jogo. Vale, ah, a, menção. Mesmo, cara. vale a menção. Vale a menção, valeu a menção. Muito bom, que Gente, agora eu vou fechar a lista causando um alvoroço aqui nesse podcast, que agora a gente vai perder os 300 mil assinantes que a gente já tem nesse podcast e vamos virar só uns 10, 20 pessoas aqui. E eu tenho que falar, cara, de um jogo que realmente eu cago e ando, que é o The Last of Us, cara. Sinceramente, eu for, vou falar especificamente do 1, vou falar de partes do 2 que eu assisti, então não posso falar com propriedade, mas do 1 eu joguei. Cara, que jogo chato do caralho, velho, que não sai da mesmice, cara. Porra, cara, eu acho muito chato o jogo. Eu tava comentando com, com Até é a... um cu frouxo. Não, não eu... chato, <risos> chato. Não, Agora não, assinou a sentença de morte do podcast. Mano, agora falar, agora acabou para porque... nós. Acabou para nós. <risos> <risos> Você pode não gostar, mas que o jogo é chato. Cara, é muito chato, peraí. É oh. muito chato. Eu gostei muito mais, e olha que eu não consegui terminar do jogo da Lara Croft, esse, desse novo formato que saiu lá no Xbox 360 e no Playstation 3. Não é um Rise of Tomb Raider, não. É um, é um outro lá que eu não me lembro do nome. Mas achei que muito cheiro. mais interessante. Isso. Exatamente. Hum. Exatamente. É... Achei muito mais interessante. E não vejo nada demais de emocionante que eu chorei. Cara, na hora que eu vi aquela cena Pavorosa do Alonsoca chorando no The Last of Us 2, cara. Eu falei: Ah, vai, toma, tampa do botão dessa porra desse jogo, cara. Que coisa ridícula. Que ah, palhaçada, cara. cara. Ah, não, vai. Nossa senhora, um fingimento de emoção. Ah. Tá, mano Não, ah, tá não agora... A Verna agora, podcast agora, já não existe na Austrália. Não, não, já não existe, já acabou. foi hackeada é. e já, já, cara, já excluíram o podcast. Não, o ah. cara falou mal do, do Alonso. É isso, agora sim, agora acabou. Não, velho, eu não sei como mas é que você, vai você vai tá o né? Mas, só mas só você tá... Aí, mas aí, você tá, você tá direcionando o seu hate pro lugar errado. Não, eu, tá, sei, eu, tá, sei, eu sei. Você tá pegando do jogo a reação do... Você tá puto com a reação do cara pro canal aí, não. Porra, seu ódio eu esse esse é um parêntese para botar a cereja em cima do bolo de que eu você tá colocando você tá colocando é, um... um mijo em cima da merda só isso que você tá fazendo isso né? é mais ou menos isso mesmo cara dando aquele hum. mijinho para feder mais um pouquinho a merda ali a merda não cara cara eu, cara, eu não vejo graça, velho. não sei se você jogaram, eu sei que eu sei que aeronauta jogou cara eu... Eu já te... Então, deixa eu já te contar, então, que eu, como eu, quando eu arrumei o meu PS3, o cara tinha um, tinha um Xbox, o concorrente que, que, um do PS3, e não tava jogando o PS3, e ele tinha comprado The Last of Us, cara. Uhum. E tava lacradinho, e falou assim, cara, tô vendendo meu PS3, eu tava na época que eu fiquei... ele não eu jogou o jogo. os... E não jogou. E tava lacradinho. É, eu fiquei uns 5, 7 anos sem, distante do, dos games, né? Eu já comentei isso aqui em outro é, um momento. Foi, foi bem na hora que peguei o, o PS2 e o PS3 aí. Aí, já querendo voltar a jogar, né? Tentou, ah, vou comprar o PS3 então E aí, ele falou muito do The Last of Us e tal. Foi o primeiro jogo que eu joguei no PS3, cara. Cara, eu gostei tanto do jogo mas tanto do jogo, que quando eu fui trocar de videogame, eu decidi comprar o PS4 para jogar o The Last of Us 2, cara. É assim, foi decisivo ali, cara, entre comprar ou o PS4 ou o Xbox concorrente a ele aí, entendeu? Eu senti tanto que eu gosto do The Last of Us, cara. Não sei se talvez pelo fato de eu ter ficado muito tempo sem jogar, aí eu já tava nessa carência, né? e joguei esse o jogo o jogo mexeu muito comigo, mas nossa, cara, tipo, é, eu, eu acho que se minha mãe viesse aqui, não, mãe, joga esse jogo aqui um pouquinho, você vai ver como é que é eu, eu acho que se qualquer pessoa que chegasse na minha casa naquela época eu ia colocar pra jogar o um The Last of Us, eu... né? joga aqui um pouquinho também, pra você, só pra eu ver a pessoa jogando, né? uh -huh. não, imagina é... eu vou sua casa, peraí oh, que bosta de jogo ruim, ah, cara <risos> <céu>. <risos> Ô, sai daqui seu filho da puta, Cara, aconteceu exatamente isso, Peri, comigo e com meu primo. Sério? Meu o primo, é? ele é nível Peri, de The Last of Us, inclusive eu joguei por ele, uhum. entendeu? É, a primeira vez que ele me apresentou, entendeu? É, eu falei assim, ó, meu amigão, eu sinto muito, mas eu não gostei. Ah, eu, joguei, <risos> eu joguei um pouquinho só, plot twist aqui no podcast. Eu joguei assim. A primeira parte do jogo eu falei assim: Ó, sinto muito, mano. Essa traição eu não esperava. É, essa é... não, né? Mas não, mas calma, calma. Tem que ouvir a história inteira. Beleza, o cara ficou, mano. O cara ficou, parecia que tinha perdido a mãe. Entendeu? Pois eu falei: Ah, mano, na moral, isso é inaceitável. Tipo assim, você não pode falar mal desse jogo aqui na minha casa. Aí eu é. falei: Bom mano, é a vida, eu sou sincero e honesto. Daí, porque qual que é o ponto, cara? E, e Colosso também, e o Peri e a Luna vão concordar comigo. É, eu já falei mil vezes, pra mim é história. História é o que move tudo, entendeu? É a narrativa por trás das coisas que traz a mágica pra aquilo. E a execução tem que, tipo assim, harmonizar com essa grandeza, entendeu? O The Last of Us, a... Eu vou, vou ser bem honesto, as mecânicas em si, o combate, o stealth, os bichos, o estilo do jogo, ele não me atrai tanto, entendeu? É, Aquele estilão parte, mais stealth. É. Não, mas a história, ela te prende praticamente do início Sim. ao fim. A história mas... te prende do início ao fim. E assim, a história do The Last of Us, ela fez eu superar essa vontade de quitar do jogo pelo fato de eu não gostar das mecânicas, entendeu? De é. ficar pe pegando item, stealthzinho, é. se, se o bicho olhar você no começo do jogo, principalmente, tá ligado? Que o bicho tá ali, você tem que passar no stealth, se o bicho te olhar ele te, te fode, entendeu? Aí dá game over, tem que começar de novo. Isso pra mim é muito chato, entendeu? Eu não gosto. Mas a história do jogo, cara, é, é muito difícil falar que a história... Se falar que a história é ruim, você não, tá errado. Não, tá errado. isso eu não falo. Isso Sim, aí eu não falo, possível. porque realmente é digno de você fazer uma adaptação sem mudar nada é, para o então, cinema. É vai ter um seriado, né, eu acho. Então, eu, mas... eu espero que não mudem né nada, né, pera é, Mas essa mecânica que... é muito chata, cara. cara. Cara, não, cara, mas eu gosto da mecânica de stealth, cara, eu gosto dessa pegada. Não, eu tipo... também adoro, Rolar, Vou lá, cato sobrevivo ali, escuro qual inimigo eu vou enfrentar, qual eu vou fugir. É uma mecânica que eu gosto, entendeu? Uhum. E, então, juntou a, a história, o Sikia já falou, a história é impecável. É, é, é, fala, é impecável. impecável merece todos os, os prêmios que ganhou aí o, o The Last of Us. E, eu, e é uma mecânica que eu gosto, cara. E realmente eu gosto dessa pegada. Aí, juntou né, a fome com a vontade de comer, né? Mas para quem não gosta dessa mecânica, é, aí fica um pouco maçante mesmo. É, cara, é assim. assim. É... Tipo, no meu caso, eu também não gosto da mecânica, dessa eu não procuro o jogo desse jeito, o jogo nesse estilo, com essa mecânica. Eu não costumo me interessar e não costumo gostar. Só que com The Last of Us, o 1, eu joguei, porque a, a, a Sony deu, né, na Plus, de graça. E eu curti, pra caralho, tipo, não foi o melhor jogo do mundo, né, que eu fiquei viciada jogando horas horas depois de zerar, mas, mano, eu não conseguia parar de jogar, foi um jogo que eu não me forcei a continuar jogando só pra... Pra saber o que aconteceu, ou pra falar assim, ah, mano, tem que zerar esse jogo porque muita gente zerou, e eu tenho que saber como é que é, eu, sabe? Eu, eu não me forcei a jogar. Eu curti, e é um estilo de jogo que eu não curto. Jogo de história, eu não curto jogar. Eu prefiro muito mais assistir alguém jogando. Ou live, ou alguém do meu lado, ou né, ver um amigo jogando, tanto faz. E eu curti, mano. Eu curti bastante. Por mais, assim, que o jogo é, já tinha o, o, o hype. Todo mundo já, já era o jogo preferido. O jogo da vida de muita gente. Eu já sabia. tipo Eu já tinha a expectativa alta. E quando eu joguei o 1, depois de anos de lançamento, eu joguei quase no lançamento do 2. E é. eu ainda assim consegui gostar do jogo. Mesmo já esperando muito por causa né, do, do, do hype. Não que eu joguei o jogo todo empolgado, falei assim, nossa, agora eu vou jogar o melhor jogo da minha vida. Não, não fui com essa mentalidade, não. Mas como muita gente ama demais o jogo, eu já fui com uma expectativa alta, né? E mesmo assim, eu consegui gostar do, do jogo. E... É. Uma coisa, conseguir... Então, o Colosso está defecando pela boca. <risos> não, tá... mas vocês estão vendo é aqui eu... altas revelações, né? Vocês estão é... escutando altas revelações. Ninguém, tirando você, Perique não falou, gostou da mecânica do jogo. Foi o que eu falei: é chato, é maçã. Não, eu gostei, eu não, costumo, eu não costumo gostar desse tipo de mecânica, mas o Delete, é eu gostei. Entendeu? Ah, tá distraído. Desculpa, não. O Peri, que é ele gosta. Ele gosta dessa mecânica, ele curte jogo assim. E amor, cara, o gente, eu entendeu? adoro jogo com stealth, cara. Portanto, assim, hum. em vários RPGs eu adoro jogar hoje em dia no stealth ou de mago. Hum, é um dos dois hum. que eu adoro. Mas, cara, nossa, é muito chato, velho. Isso aí, mano, total gosto, não tem problema nenhum. O negócio é que o Colosso gosta de, de ser polêmico, Mamilz. gosto mesmo. E assim, exagerou no. no... <risos> O no cu é porra. É mano, xingou todo mundo, xingou a lanzoga de tabela. É isso aí, porque É isso aí, eu não sei, é isso é, ele cu. gosta. Ah, é isso, porra. Quem ver. tá vendo no YouTube tem meia hora que estão ali jogando o um jogo aqui no YouTube, aqui a gameplay, aqui cara, não sai da porra da história. O jogo não continua lá. Tá olhando um broche ali agora, que merda é essa? Agora tá olhando um dinossauro, em que hora começa o fight? Porra, Ai, xingar, xingar Lanzoca é de lei, né galera, vamos ser honestos Vocês ah, fala sério véio. Nossa, depois eu vou não, lembrar o nome Deus, não. não, depois eu vou lembrar o nome do jogo que eu vi a primeira vez o Lanzoca é um, é um joguinho super simples cara, que ele modifica os arquivos do, do, do, do próprio jogo dentro do computador e aí você tem que descobrir nos enigmas que você tem que ir fazendo nesse joguinho Cara, mas o cara gritava tanto, velho, mas tanto, que eu falei, gente, uhum. o cara não de é gritar, não? Pra que tem forçado? Ah, vamos falar que. Gente. Olha, cara, <risos> de boa, falar cara. dele. Porque vamos tá falar que a gente bom. tá querendo não se promover quer. em cima dele, porque não, a não comunidade. É, eu gosto fechura. da lanzoca, mas a comunidade de, de, de, desses caras, tipo, é, é muito mimizenta. A galera não sabe escutar uma opinião contrária que vai enche o saco, sabe? Sim. Sim. Vamos voltar pro o Dallin Chauvin, não sei é, se você a em off aqui com a também, gente, né? não Já, já não. fechou também, né, Peri? Já tá bom, né? Exato, exato, já, chega já, de, já, de já fechou. É no mundo. Bom, <risos> gente. O precisa de um psicólogo e encerramos por hoje, então. É, cara, é exato, exato. fazer um tratamento de, de, de, de, como é que é, pra, pra, contra a raiva, Controle de, assim. de raiva. É <risos> Esse Mas o 2 você, você não jogou, né? Não, não, é, o 2 eu não joguei. Não. É, o 2 eu também só assisti. Eu calo minha boquinha e, bem aí. É, Eu calo minha boquinha bem aí porque eu não joguei. Ah, tá. Mas falar. você viu a história? Você sabe o que acontece? Do dois, você acompanhou a história? Não, o dois eu sei não? por alto, ah, não assisti. Não assisti. Tá. O 2 uhum, tá na minha sim. lista, inclusive esse meu primo aí do ocorrido, do ele adquiriu o jogo e ele falou assim, mano, joga agora, entendeu? Aí eu falei, mano, eu vou mesmo... jogar. Só que, isso, mesmo primo. Aí. Não, mesmo a decepção dele, ele, ele gosta de sofrer, ele é meio mesocisto, né? Tipo, é. imagina não, mas, assim, você depois... chegar pra ele e falar assim: esse dois é pior que o primeiro, mano, você vai acabar com a vida dele. Mano, mas então, é, depois, eu falei pra vocês: eu joguei no começo, eu não gostei, mas depois eu peguei pra jogar inteiro, tenho... e aí a história me cativou, entendeu? Foi o que eu falei pra vocês. Quando eu joguei brevemente na, na, na casa dele, e assim, não é surpresa, entendeu? Novamente, é, eu sou time Colosso no aspecto de não gostei das mecânicas do jogo, não é meu estilo uhum. de jogo, e eu não gostei praticamente até o final. Teve alguns momentos que eu falei assim, bom, é, deu uma melhorada, entendeu? Alguns momentos de, de mais é, ação, uhum. principalmente. Mas aí eu já coloco no mérito da história, as mecânicas em si eu não, não gosto. Não gostei do início até o fim, mas a Sim. história me prendeu, me prendeu também do início até o fim e fez eu, fez eu, eu superar esse, esse dislike aí pela mecânica. Agradecer vocês aí pela presença, o pessoal aqui na bancada. E a gente fica para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar aí o seu hate, ok? E, cara, estaremos aí disponíveis no Spotify, Deezer, qualquer plataforma de áudio e também no YouTube, a Taverna. É só procurar pela gente e curtir o nosso trabalho lá. Não deixe de comentar o que vocês concordam, discordam. É sempre importante ouvir vocês. Beleza? Grande abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Aquele abraço. Falou. Falou.